A gente continua, então, a ultimíssima parte do, da, da, dessa terceira lei de Newton, mostrando um caso em que a terceira lei de Newton não é obedecida, que é, a força, é o caso de força magnética entre duas partículas em movimento. Vocês ainda não, provavelmente, nesse ponto ainda não, não tiveram a, a parte de física 3 introdutória, mas se você tem uma uma partícula carregada com carga q, velocidade v e velocidade v e passando por um certo campo magnético b, a força que essa partícula que essa partícula sofre, a força magnética que essa partícula sofre é dada por q v vetor b. Nesse caso aqui, se a gente pegar, se a gente pegar agora, né? se a gente pegar agora, então, considerar o caso, vamos desenhar aqui um sistema de coordenadas que nem tem no livro. Isso aqui é X, isso aqui é Y e esse aqui é Z. Okay? Então eu tenho duas partículas aqui, uma, uma carga... Uma carga Q1, uma carga Q2 e a carga Q1 tem velocidade V1 para cá. A carga 2 tem velocidade V2 para cá. Agora, vamos lá, vamos supor que essas duas cargas sejam positivas. Quando uma carga se move, ela forma uma ela você pode pensar nela como uma corrente elétrica mesmo que seja uma uma carguinha só mas você pode pensar uma corrente elétrica associada a essa carga e ela vai gerar um campo um campo uh, um campo magnético que é um certo número mi zero 4π. na parte de eletromagnetismo vocês vão ver uh, isso bem isso em, em detalhe né que v vetor r sobre r ao quadrado. Então vamos ver, vamos ver aqui, né? Esse b, esse b aqui vai ser o b da carga q. Essa partícula q1 aqui vai sofrer, vai, sofrer, vai, vai estar passando por um campo magnético criado pelo movimento dessa carga aqui. Qual que é o movimento dessa carga? Bom, a distância que separa essas duas partículas está aqui. O vetor r, o vetor r para esse cara daqui, né, vai ser r é o ponto onde o campo magnético é criado. Então r aqui a gente vai considerar, num certo instante de tempo, o campo magnético com esse com esse r, com esse r aqui, tá? Então o vetor r para cá. Bom, eu tenho que fazer V, vetor R. Para calcular o campo magnético nesse ponto aqui, eu tenho que pegar o meu vetor, o meu vetor V, trazer em direção ao vetor R. Então, V está para cá, R está para cá e o meu, meu, meu vetor campo magnético, então, vai estar tá apontando para cá. Esse aqui é o campo. O campo magnético devido à partícula 2. Se eu pegar agora o vetor R, vetor R né? o ponto onde, o campo, onde a partícula 1 vai criar um campo magnético, v vetor R vai, vai apontar, pela regra da mão direita, vai apontar para fora da página. Então, vai apontar para cima, aqui. D1. Ok? E... E agora, agora, o que que eu agora o que que eu faço, né? A força magnética devido a, a força magnética sobre a, a, a carga 1 vai ser o quê? v vai ser proporcional a v vetor b. Ora, v vetor b vai me dar uma força magnética para cá, então força magnética que é a partícula que a partícula 1 sofre devido ao campo criado pela partícula 2 e esse cara daqui né, V vetor V vetor B, para calcular a força magnética, vai me dar, um, vai me dar uma força magnética para partícula para a partícula 2 força magnética que a partícula 2 sofre por causa do campo criado pela partícula 1 então nesse caso aqui vocês veem que eu tenho uma força, as, as duas partículas exercem uma força magnética sobre a outra, tá? que não obedece à terceira lei de Newton. Só que tem uma coisa, como, como o, o, o Taylor explica, esse, essa força magnética aqui vai ser da ordem de V² sobre C² né? vezes a força, a força colombiana. Vai ser dessa ordem de grandeza aqui. Então, o que, que acontece? É claro que vai ter também um campo elétrico aqui, que no livro está errado. Okay? Esse aqui é o campo elétrico devido à partícula, à partícula 1. E a força, a força elétrica vai estar para cá. Okay? Aqui vai ter um campo elétrico devido à partícula 2 e a força elétrica sobre essa carga vai estar para cá, supondo que as duas cargas têm o mesmo sinal, independente se é... Não, as duas cargas são, são, são positivas aqui no caso, ok? O que, que vai acontecer? Essa força magnética vai ser tão pequena para velocidades muito menores do que a velocidade da luz, C é a velocidade da luz, que você praticamente não, não, vai, não vai conseguir nem, nem medir direito a, a violação da conservação do momento das duas cargas. Okay? Isso só vai ser importante quando, é, quando tiver quando, quando a gente tiver as duas partículas né, andando a uma velocidade próxima da velocidade da luz. Uns 50-60% da velocidade da luz, talvez. Okay? Então, basicamente, sobre esse caso que é a terceira lei de Newton não é obedecida, tá? é, é isso aqui. Na próxima, na próxima aula, então, a gente começa a ver uh, a segunda lei de Newton em, em mais detalhes. Nós vamos ver primeiro em coordenadas cartesianas e depois nós vamos ver em coordenadas polares.